Onde ir num... Tá ligado? Uma casa de prazer. Nossa, vocês vão dar le leite invade, mano. Só sai então, né? É, vai. Meu Deus, Ui, por que ele tá fazendo isso? ô no, louco! Vai no, né? Nossa. Vai, Marquinhos. Vamos, vamos, vamos! Dá visão, Bora. dá visão, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, ward guarda! Calma, calma, calma. Ai, velho, se eu uhum. conseguisse. Vou, vou só sair, vou só sair. Aprenda. Não! Ele é tá Não! não! Se grita é nossa, mano, se eu consigo dar um auto-ataque smite, meu irmão, não tinha nem range pra chegar na paçoca, mano. Nossa, na gente ligado que vai demorar, assim, né, mano, eu fazer mano, alguma coisa, né. Quer ir nele aqui? Quer ir nele? Mano, dá Pô, eu preciso de nível 2 pra te matar, agora dá vem pra cá, Vem cá, vem cá, vem cá. Vem vem, vem, vem, vem, vem. Pode ir, pode ir, pode ir, que a Karma mata, você e a Karma eu mata. mata. Pode matar, pode matar! Meu matar Deus! Tem vai pra sair. Mano, eles não ganham isso não porque o eu... cara... Ganha não, ganha não. Nossa, Ah, você tá bom. Eu matei bate... o... O jago deles e eu tô feliz. Ali. Não sei se eu tô feliz não, Renatinho. Olha onde Renatinho te pô. Tá Nossa, bom, o Wiff tá boa ali. Não tá de boa, Wiff. A gente mata agora? Eu vou, não. vou fingir de ruim aqui então, né? Vai, aí, vai, vai, vai, tudo, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Olha isso! O cara é mó batata, pô! Mas se ele ficar jogando Caralho. assim, pô... Uou. Esse Grêmio... ah, tá de boa. Deixa ele lá, deixa ele lá. Do... Se eu tivesse eu smite eu ia. Vou pegar do os dois aronguejos aqui. Ai, galera, os guerreiros não ajuda mano. Como é que faz? Bom, esse gank aqui não tem cara de que vai dar bom, mano. Mas vamos nessa. Esse Kong ele é full loucão. Deu boa? Bora o Kongzinho. Aumenta alguns centavos aqui. Ó o Greivão tentando me invadir todo torto. Vou parar o B dele ali não. Ó, o Greivão pagando safada, acha que eu não vi? Ô, Mano. Greivão, o que você que tá arrumando, Jorginho? Minha tá subindo aí, velho, mas Quem? você não subiu muito pra ele. Marquinhos, aí, voltou, voltou. De Natal, você mostra o de Natal Nossa, ele é de boa gosto, velho. Natal. Ele, tá aqui? Não, ele tá aqui? Não, voltou. Tem dia seu Kong não. Renate, é você que escolhe. Mid ou ah. bot? Bot. Boa. Ih, o Yas surtou, coitado. Ah, não ganhei assistência, mano. Caramba. Dá pra gente matar o Graves, ele não é mais chato. Nossa, o aí, Nossa, cara smiteou e perdeu o bagulho. Pode ir, pode ir, pode ir, tô com medo não, tô... Ai, aí, bandeirantes. Bandeirantes. Usa tudo aí. Ele aqui, tá de boa. Nossa senhora, mano, esse campeonato. O Graves é. mesmo. O Graves, por tudo 30. Eu vou, hein. Pô, não, não, vira o meaço, vira o meaço, vira o meaço. Tem o meaço aqui, pô. Relaxa, relaxa, Nathie, não desanima, não desanima, não desanima! Sem desanimar, Nathie! Bora, vambora. Eu ó. Tomei com um bloco, cara, que a mínimo de jogo é, o mínimo jogou pra debaixo. Foi estranho. Pra... Caralho, hein, mano. Que voltada, hein, mano. Voltada mesmo. O foda é que o treino ainda não untou, né, mano. Nossa. Oh, o paizão fez arauta aqui, mano. Bora. Daí segundos últimos. Nossa, fudeu, hein. Relaxa, não relaxa, real. não fudeu, não fudeu, não fudeu. Tô me chegando aqui, velho. Nossa! Vem cá, agora na parede, para na parede, pela a parede! Ai, Nath, você não veio em mim não? não vi nada. Mano, não tem como você deixar o ult na ataque Calma, Bora, ainda acho que eu brinco, aham. Uhum. Ah, eu vou aí, então. Calma, calma, tô esperando meu. Esse mesmo, esse mesmo. Ai! Uh! Eu não, aí, o batim fazendo mano. história, mano. Ai, fudeu. Acho Marquinhos. que ajuda, ajudo, acho que eu ajudo, acho que eu ajudo. Caralho, que Caralho, limite, mano! Essa foi meu, da hora, meu, hein, véi! Maneiro, maneiro, mano! Nossa, no jeitinho, caralho, mano! Tá no limite, mano! Caralho, velho! Sai nesse bot aí, vamos lá, caralho, né? Eu quero, quero, quero! Quero muito ir lá também! Vamos lá, vamos lá! Tuque! Olha! Quase que eu faço a tão cabecear, mano! Ah, Tadinho do Graves, mano, ele tá desesperado, desesperado, mano. Dá pra ver que ele não tá pensando pra jogar, ele só tá jogando. Não sei cadê o Gravão, mano, mas se puxar aqui é dive, a Karma tem que puxar, mano. O Yas tá trollando pra você, né? Nossa. Tuque! É só tuque, mano. <risos> Tadinho, os caras jogando pro Kong, mano. Bora levar a mid, então, deixa eles lá. Valeu, Erazan,brigadão pelo sub aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Nem sei se eu solo esse cara, mas eu vou tentar, mano. Deixa eu ver. Caralho, tá véio, tá eu forte, fumo mano. ele, velho. Caralho. Caralho, velho. E eu não tenho nem armadura, tá ligado? Caralho, eu achei que eu ia ser solado aí, velho. Porra. Eu acho que eu morro por aí, bem, véio. Véio. mas vamos nessa. Oh, Morre, não Boa. Oxi! Vai, pega. Adidas, cara. Caralho, tô, mano, que tá muito querendo viver, velho, Cara, que difícil, cara. Tanca um, tanca um, tanca um! Tanco, tanco, tanco, vai, vai, vai. Ah! Ah, eu perdi Nossa, a daí. bolinha, <risos> pra casa. Oi, eles que pegou, que pegou muita coisa com o me-back, mano. Foi três é, já, não viu? Tá assim não, velho. E não acaba a parada, mano. Bate nele, vem, sem medo. Caralho, eu tô fumando o maninho aqui, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. <risos> para de torturar o cara, velho. <risos> Nossa senhora, velho. Obrigado. Mano. Olha meu boneco, mano. Olha esse boneco aqui, galera. Esse aqui não existe, não, aqui. mano. Olha esse aqui, velho. <risos> ah, esse aqui não existe, não, mano. Mandando joinha ainda, para. Mas não é sobra os caras nunca, né? Caralho! Ah, mano, o Ramos é paia é demais, que que é isso, velho Paiaçada é essa do Ramos aí, velho Meu amigo, imagina se eu pegar esses itens na base aqui, mano Acho que eu não morro mais não, velho Caralho, entrei na mente do Trind agora, hein, mano Nossa, o é deles <risos> Tuque! <risos> Ai galera de brigadeira! Meu deus do céu! Caralho! Bora Renatinho, um V9 situation aí mano Bora. Quer fazer um 2v5 aqui agora e tu? Já liguei o fantasma Morou, já tem mid mano Nossa! Boa atrás desse Marquinhos, boa tarde esse. desse E sequei pro C Vou atrás desse também, vou atrás desse também! Aqui ele não entra na base, não. Ele não entra na base, Opa, não. Opa, já fui. Toma! Caralho. Meu Deus! O cara tirou muito. Que, que isso? Ele puxou corre. muito! É isso aí, volta, volta pra trás. Vou... Ah, ferrou. <risos> Calma. Toma. Mais. Mais um. O ult, ele dá pro life. <susurr> Do, nossa, oh, oh. Nice. Oh, <susurr> uh, Uff, bora, galera. Coisa linda, mano. Esse aqui foi da hora.